Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Na aula de hoje vamos trabalhar com operações com polinômios. Nas aulas anteriores trabalhamos muito com monômio e polinômio, vimos o que é um monômio e um polinômio. É, vimos que um monômio é um termo de uma ordem só, tem um coeficiente, uma parte literal, e que o um polinômio tem mais de um termo. Pode ser, um, pode ser dois ou mais. Bom... Na aula de hoje vamos trabalhar com adição e subtração de polinômios, vamos trabalhar com multiplicação de monômios, multiplicação de monômio por polinômio, multiplicação de polinômio por polinômio, divisão de monômios, divisão de polinômio por monômio e divisão de polinômio por polinômio. Vamos explorar todas essas operações com monômios e polinômios. Bom, o objetivo da aula é fazer com que vocês... Entendam como funcionam essas operações e consiga fazer, realizar as contas com ela, é, Realizar as quatro operações com polinômios. Bom, é, a primeira coisa que a gente vai estudar é a adição e a subtração desses, desses caras aí. Bom, nesse caso aqui a gente tem um polinômio, tem mais de um termo. Então, é bem simples de somar, você tem que somar termos semelhantes. O que é termos semelhantes? Por exemplo, aqui eu tenho um t, um 5 e um x. Então, esse termo aqui tem algo semelhante com esse 3x, que é o x. Então, eles podem se somar. Então, eu vou somar o termo que tem x com o termo que tem x e o termo que não tem x com o termo que não tem x. Como fica isso? Fica 5x mais 3x dá 8x. 2 menos 1 dá 1. Então, é muito simples de fazer a conta. Um outro exemplo é 2x mais 3, mais, abre parêntese, menos 7x mais 4. Bom, eu tenho que somar os termos que são semelhantes. Eu tenho 2x, que é semelhante ao menos 7x, por conta do x. Então, eu somo 2 mais menos 7, então, mais, mais com menos, mais vezes menos, Dá menos, então eu fico 2 menos 7, que dá menos 5. E eu tenho 3 mais, mais 4, então mais vezes mais é mais, então 3 mais 4, 7. É muito simples a conta. Agora temos um, um, um polinômio de grau 2, que é por conta desse grauzinho aqui. É o mesmo, é o mesmo raciocínio, só que um pouco mais extenso porque você vai ter que olhar o que é semelhante ao x². Então, o que é semelhante ao x² é o próprio termo que tem x². Eu nunca vou poder somar o termo que tem x² com o termo que tem x, porque eles não são semelhantes. Então, eu somo 5x² mais vezes menos, dá menos, então vai ficar 5x² menos 3x², e isso me dá 2x². Eu tenho que realizar a operação... Com o termo que tem x, só tem x, então eu tenho menos 7x e esse termo que tem x aqui, menos 5x. Então eu fico com menos 7x, menos 5x, porque mais vezes menos é menos, então fica menos 7x menos 5x, que dá menos 12x. E eu tenho mais 10, mais vezes menos dá menos, então fica mais 10 Menos 8, que dá 2. É o mesmo raciocínio e vocês podem estender esse raciocínio para polinômios de grau maiores. Bom, um outro caso, também parecido com o anterior, é esse polinômio aqui. Então, eu tenho que somar os termos semelhantes. O que é semelhante a esse termo, que x é x²? É esse termo aqui, que também tem x². Então, eu realizo a operação deles dois. Então, fica 4x²... Mais 3x quadrado vai me dar 7x quadrado. Esse termo 5x não tem outro com só x também aqui. Então, eu repito esse termo porque não posso realizar nenhuma operação dele com ninguém. Esse termo constante, 11, eu realizo a operação com esse termo constante também, que é 15. Então, mais 11 menos 15 vai ficar menos 4, que é o que a gente tem aqui. É muito simples o raciocínio. Bom, agora vamos ver o caso da multiplicação. Lembram que o monômio tem uma parte literal, que é o x, e tem um coeficiente, que é o número. Então, na multiplicação de monômios, eu só multiplico é, coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. Eu nunca vou poder multiplicar o inverso, que é o coeficiente pela parte literal. Então, nesse caso aqui, o 2 é um coeficiente, o 3 é um coeficiente, então eu posso multiplicar eles dois. Repara que o 2 não tem a parte literal aqui, não tem o um x. Então, eu vou multiplicar o 2 pelo 3, que é coeficiente por coeficiente, que dá 6. E o x vai multiplicar por 1, porque não tem Nenhum, o 2 não tem a parte literal, então vai ficar x vezes 1, um, que é x. Nesse caso aqui, os dois têm coeficientes, que é 5 e 4, e os dois têm parte literal, que é x e x. Então, eu multiplico coeficiente por coeficiente, 5 vezes 4, que dá 20, e multiplico x por x, que dá x². É muito simples o raciocínio. Bom, de novo, um caso semelhante Nesse caso, semelhante ao de cima. Eu tenho 2, que multiplica um 1, um, que está escondido aqui, que vai me dar 2. E eu multiplico a parte literal, que é a3, pela outra parte literal, que é a2. Então, a3 vezes a2, eu conservo o a e somo os expoentes. 3 mais 2 dá 5. Então, eu tenho 2 a 5 Bom, um outro caso é. Parecido com esse caso aqui, eu tenho que multiplicar o coeficiente pelo coeficiente, de novo, então vai ficar 3 vezes 5, que dá 15. y² eu tenho que multiplicar com o y aqui, cubo, então repito a base, repeti a base que é y, e somei os expoentes, que é 2 e 3, então 2 mais 3, 5. Aqui é um caso parecido, mas que envolve o né? Então vocês têm que lembrar como é que faz isso. Nesse caso aqui é simples também. Aqui eu tenho um coeficiente, e o coeficiente desse aqui é 4. Então, eu vou multiplicar 5 por menos 4. 5 por menos 4 dá menos 20. E aqui eu tenho a cubo que vai multiplicar com esse a quadrado que é cubo vezes a quadrado vai dar a quinta. E aqui não tem c. E aqui tem C, mas aqui no lugar de C eu tenho um 1 escondido, então eu multiplico C por 1, que dá C. É muito simples o raciocínio. Bom, no caso da multiplicação de monômio por polinômio, a gente também tem algo parecido. Aqui eu tenho um monômio 3x multiplicando esse, esse polinômio entre parênteses aqui. Nesse caso... A gente tem que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Aqui eu multiplico o 3x por x², multiplico o 3x por menos 2x e multiplico 3x por 3. Então, eu aplico a multiplicação em cada um desses termos. Como é que fica isso? 3x vezes x², então, aqui tem um escondido, eu multiplico 3 por 1, que dá 3. E multiplico x por x, quadrado, que dá x. Ao cubo. De novo, eu tenho que, já multipliquei esse termo por esse. Agora eu multiplico esse termo pelo termo daqui, o segundo termo do polinômio. Então, eu tenho 3x vezes menos 2x. Eu tenho 3 vezes 2, 3 vezes menos 2, que dá menos 6. E x vezes x, que dá x. Quadrado. Então, eu tenho menos 6x. Quadrado. Aqui eu tenho 3x vezes 3, então eu multiplico 3 por 3, que dá 9. E aqui eu tenho, multiplico x por 1, que está escondido aqui no lugar x. Então, x por 1 dá x. Então, eu tenho esse resultado aqui dessa multiplicação. Bom, o mesmo raciocínio. Multiplico 2 por a quadrado, que vai me dar 2a quadrada. Multiplico 2a por 3A, então vai ficar 2 vezes 3, que é 6, e repito o A, porque o A não tem aqui, então aqui tem 1 no lugar do A, escondido. A vezes 1 é o próprio A. 2 vezes menos 4 é menos 8. Bom, outro caso parecido. Esse monômio multiplicando esse polinômio. De novo a mesma coisa. 5a² vezes a³ dá 5a⁵, a porque 5 vezes 1 é 5, e a² vezes a³, como a gente viu no slide anterior, que é a⁵. 5a² vezes menos 2, então eu multiplico 5 por menos 2, que dá menos 10, e repito o a², como está aqui. Bom, mesma coisa, 4xy. Multiplicando x², repara que aqui eu tenho x e tenho x, mas não tenho y. Então, eu multiplico x por x, que são semelhantes, e tenho 4 vezes 3, que dá 12. x vezes x², conserva a base, somos expoentes, aqui tem 1 um em cima, escondido. Então, eu tenho x, 1 mais 2, que dá 3, então eu tenho x³, e multiplico y por 1, que está escondido aqui. Então, repito o y. E 4xy vezes menos y, eu tenho 4 vezes menos 1 que está aqui escondido, dá o próprio menos 4. x por 1 que está escondido aqui, que dá o próprio x. E y vezes y, que dá y². Outro caso é 3x³ x vezes 2x². x 3 vezes 2 dá 6. X3 vezes x2 dá x à quinta 3 vezes 7, 21. X3 cu... x vezes x, x à quarta 3 vezes 8, 24. No caso, menos 8, que é menos 24. E x vezes x3 vezes 1 é o próprio x3. Então, é muito simples. Respeitando as regras. Vocês conseguem fazer qualquer conta. Bom, na multiplicação de polinômio por polinômio, também vamos ter que respeitar as regras da multiplicação. Também é parecido com o caso anterior, só que acrescenta mais termos. Então, eu vou ter que multiplicar o 2x pelo 3x², depois eu tenho que multiplicar o 2x pelo 4x, Aqui eu encerrei meu trabalho com 2x, agora eu tenho que fazer a mesma coisa com menos 1. Eu multiplico o menos 1 por esse termo e o menos 1 por esse termo. Vamos ver como é que fica. 2x vezes 3x² vai ficar 2 vezes 3 que dá 6, x vezes x² dá x³. Então eu fico 6x³. Agora vamos multiplicar o 2x por 4x. 2 vezes 4 dá 8 x vezes x dá x quadrado. Encerrei o meu trabalho com 2x, porque eu já multipliquei o 2x pelos dois termos entre parênteses aqui. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa com menos 1. Então eu multiplico menos 1 por 3x quadrado, que dá menos 3x quadrado, e multiplico menos 1 por 4x, que vai me dar menos 4x. Pronto, realizei a multiplicação, mas aqui dá para simplificar, olha, porque esse termo aqui não é semelhante a ninguém, mas esse termo é semelhante a esse termo. Então, eu faço 8x² menos 3x², vai me dar um 5x². Então, eu repito 6x, que não, não tem como fazer operação com ninguém, mas esses dois caras aqui tem como realizar a operação, então eu realizo, e repito, menos 4x. Então o resultado é esse aqui, 6x³ x mais 5x² menos 4x. Bom, uma outra multiplicação é essa aqui, x mais 1 vezes 3x menos 2. De novo, o mesmo raciocínio, multiplica o x por esse termo e depois o x por esse termo. Depois volta e faz a mesma coisa com mais 1, então fica mais 1. Vezes 3x e mais 1 vezes menos 2. Então vamos lá, x vezes 3x dá 3x quadrado. x vezes menos 2 dá menos 2x. Mais 1 vezes 3x, então dá mais 3x. Mais 1 vezes menos 2, dá menos 2. Então, aqui esse termo não simplifica com ninguém, porque não tem nenhum semelhante a ele. Agora esse menos 2x aqui simplifica com esse mais 3x. Então, menos 2 mais 3 dá, me, dá mais 1. Então, eu fico com 3x quadrado, que repete, mais x, porque menos 2x mais 3x dá mais x, e eu repito menos 2. dá então, um resultado é esse daqui. De novo, o mesmo caso, parecido com o de cima, que é vocês vão ter que fazer a vezes a, a quadrado. a mais vezes mais 1 dá mais a. Agora com o menos 1. Menos 1 vezes a, menos a. Menos 1 vezes mais 1, menos vezes mais dá menos. E 1 vezes 1 dá 1. Esse termo não simplifica com ninguém, mas esses dois aqui simplificam. Então, a menos a dá zero. Então, eu fico com a² menos 1. Bom, mais outro exemplo. x menos 2 vezes x mais 3. A mesma coisa do exemplo anterior. x vezes x dá x². x vezes mais 3 dá mais 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais 3, menos vezes mais dá menos. E 2 vezes 3 dá 6. Então eu tenho x mais x menos 6. Bom, na divisão de monômios, o raciocínio é muito simples, eu divido coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. Então, eu vou dividir 10 por 2, que dá 5, x a quinta, dividido dividida x a terceira. eu conservo a base, que é o x e subtrai os expoentes, 5 menos 3, dá 2. Muito simples de fazer. Outro caso, 25y 7 dividido 5y 4. Divido o coeficiente 25 pelo coeficiente 5, que dá 25 dividido por 5 dá 5. Y 7 dividido y 4, eu tenho, conserva a base e subtrai os expoentes, então Y vai ser elevado a 7 menos 4, que é 3. Muito simples de fazer. Aqui, divido o coeficiente 12 por 4, que dá 3. Conservo a base, que é o A, e subtraio os expoentes, 5 menos 3 dá 2. Divido o coeficiente 20, pelo coeficiente 10, que dá 2. E a parte literal conserva a base, que é x. Subtrai os expoentes, 3 menos 2, dá 1. Que eu não preciso colocar aqui. Aqui a mesma coisa. Divido o coeficiente 21 pelo coeficiente 7, que dá 3. Divido essa parte literal inteira por essa parte literal aqui. Então... Conserva a base X, conservei a base X, subtrai os expoentes. Aqui tem 3 e aqui tem 1 escondido. 3 menos 1 dá 2. Conserva a base Y, conservei. Tem expoente 2 e aqui tem expoente 1. 2 menos 1 dá 1. Muito simples de fazer. Bom, na divisão de um polinômio. Por um monômio, o raciocínio é parecido. Bom, a gente tem aqui o polinômio 15 x mais 20x3 dividido 5x2. Esse monômio aqui vai passar dividindo isso aqui tudo. Então, na verdade, o que a gente tem é 15x4 dividindo 5x2 mais 20x3 dividindo 5x2. Então, vamos dividir esse por esse primeiro. Eu tenho 15 dividido por 5, dá 3. x a quarta dividido por x a segunda, eu conservo a base, subtraio 4 de 2, que dá 2. Então, conservei a base x, coloquei o x aqui, subtraio os expoentes, 4 de 2, 4 menos 2 dá 2. Então, já fizemos essa divisão aqui. Esse termo por esse termo. Repetimos o sinal e dividimos agora o segundo termo. 20 dividido por 5 dá 4. x3 dividido por x2. Eu conservo a base x. subtraio os expoentes. 3 menos 2 que dá 1. Então, o resultado dessa divisão é 3x quadrado mais 4x. Outro exemplo parecido com o anterior, divido esse termo por esse termo, coeficiente dividindo o coeficiente, então vamos ter 18 dividido por 6, que dá 3, parte literal, dividindo parte literal, eu conservo a base, repito o y que eu conservei, subtrai os expoentes, 5 menos 2, que dá 3, então, essa primeira divisão, 18y a quinta, dividido por 6y ao quadrado, me dá 3y a terceira. Vamos fazer a divisão do segundo termo. Eu tenho menos, repito aqui, conserva o sinal, 12 dividindo por 6 me dá 2. y a quarta dividindo y ao quadrado, eu repito a base que é y, Subtrai os expoentes. 4 menos 2 me dá 2. Então, o resultado dessa divisão é 3y a, quinta, a terceira menos 2y. Quadrado. Outro caso parecido. 8a 8 a quarta dividindo 4a elevado a 2. Eu divido. O coeficiente pelo coeficiente, 8 dividido por 4 me dá 2. A à quarta dividindo A à segunda, subtrai os expoentes, me dá 2. Porque 4 menos 2 é 2. Repito o sinal. 4 dividido por 4. 1. A ao quadrado dividindo A ao quadrado. Conserva a base, e repete o sinal. Fica. 2 menos 2, que dá a elevado a zero, e todo número elevado a zero é 1. Então, aqui teria 1 vezes 1, que é 1. Então, o resultado dessa divisão é 2a² menos 1. Bom, nesse caso, também é a mesma coisa. Eu tenho 6 dividindo menos 3. 6 dividindo menos 3, eu tenho um sinal de menos, que vai prevalecer. Então, eu tenho 6 dividido por 3, eu tenho 2 m³ dividindo por m, conserva a base, o m aqui, e subtra os expoentes, 3 por 1, que dá 2. 9 dividindo menos 3, repete o sinal, menos, 9 dividido por 3, dá 3. m² dividido por m, conserva a base m, subtra os expoentes, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, então 2 menos 1 dá 1. Aqui nós temos a divisão de um polinômio por um polinômio. Esse é um pouco mais complicadinho do que os outros. Então, nós temos o polinômio 12x³ mais 4x² menos 8x, que está dividindo o por 4x. Então, eu vou dividir primeiro o primeiro termo do polinômio por 4x. Como é que eu faço? É... Faço 12x3 dividido por 4, 4x, então eu divido 12 por 4, que dá 3. E x3 divide x, que dá x2. Agora, eu pego esse termo e multiplico o termo de cima. Então, 3 vezes 4 dá 12. x2 vezes x dá x3. Então, eu coloco o resultado da, da multiplicação aqui. Agora. Eu subtraio esse termo desse termo. Então, vai ficar 12x3 menos 12x3 dá 0x. E repito esse termo aqui, porque aqui não tem mais termo de baixo. Então, ficaria 4x2 menos 0, dá o próprio 4x2. E o menos 8x menos 0 dá o próprio menos 8. Então, agora eu tenho 4x2 dividindo 4x. 4 dividido por 4 dá 1, que está escondido aqui. E x quadrado dividido por x dá o próprio x. Então, pego esse resultado e multiplico novamente. 4x x vezes 4x dá 4x. Quadrado, e subtraio. Eu tenho 0x. 4x quadrado menos 4x quadrado dá 0. E o 8 que estava aqui, que desceu para cá que a gente tinha feito na primeira subtração. Agora, eu, eu divido esse o menos 8x por 4x, menos 8 dividido por 4 dá 2, x dividido por x dá 1. Então, eu tenho menos 2 aqui. Pego esse resultado, multiplico por esse termo. Então, menos 2, menos 4, menos 2 vezes 4x dá... Menos 8x, mas como eu estou fazendo a subtração, menos com menos vai dar mais, e aqui eu realizo a operação, menos 8x mais 8x dá zero. Então quando dá zero aqui, representa que o resto da divisão, e o resto da divisão sendo zero, representa que eles são divisíveis. Um outro exemplo é esse polinômio aqui, x x³ mais 7x² mais 15x mais 9. Dividindo esse polinômio x mais 1. É, eu divido o primeiro termo do polinômio pelo primeiro termo do outro polinômio. x3 dividido por x dá x2. Então, eu pego x2 e multiplico todo esse termo aqui. Então, x2 vezes x dá x3. x2 vezes 1 dá x2. Como eu estou subtraindo. Eu troco o sinal. Então, eu fico com. E aqui eu realizo a subtração. x3 menos x3 dá 0. 7x2 menos x2 dá x x² Mais 15 menos zero dá o mais 15x aqui. Mais 9 menos zero dá mais 9. Agora eu tenho esse polinômio. Eu divido o primeiro termo, que esse zero aqui não conta, divido o primeiro termo pelo primeiro termo. Então, eu tenho 6x² dividido por x, que dá 6x, e multiplico esse valor pelo de cima. Então, eu tenho 6x vezes x² dá 6x². Troco o sinal porque eu estou subtraindo. 6x vezes 1 dá 6x, troca o sinal que eu estou subtraindo. Então, eu fico com mais 6x² menos 6x² dá zero. Mais 15x menos 6x dá mais 9x, e mais 9 menos zero dá mais 9. Agora eu tenho esse polinômio aqui para dividir. De novo, divido o primeiro termo pelo primeiro termo, 9x dividido por x dá 9, e agora eu pego esse valor e multiplico por esse polinômio, então eu fico 9 vezes x dá 9x, trocou o sinal porque está subtraindo, e 9 vezes 1 dá 9 e trocando o sinal fica menos 9, agora eu realizo a operação, mais 9x menos 9x dá zero, mais 9 menos 9 dá zero. Então, quando zerou, termina a divisão e significa que esse polinômio é divisível por esse polinômio e é uma divisão exata porque o resto é zero. Também é muito simples de fazer, é um pouco mais trabalhoso que os outros, mas é muito simples de fazer. Bom, e com isso a gente encerra mais uma aula, espero que vocês tenham aprendido. E pratiquem bastante os exercícios. Até mais. Tchau.